Olá pessoal, hoje eu vou mostrar uma coisa muito simples, que é como refatorar um notebook do Livebook. Então, esse notebook aqui do Livebook, que eu vou mostrar para vocês, vou colocar ele em tela cheia para ficar maior. Então, eu fiz ele durante uma aula, e aqui, olha, aprendendo o básico de Elixir, valores, eu posso escrever aqui um comentário nesta sessão falaremos sobre os valores de dados em Elixir então escreve o markdown, aparece aquela caixa mas depois que você termina ele deixa só o texto ó, mas olha, ficou ali um é para editar eu tenho que clicar ali pronto então os números inteiros talvez eu tenha que colocar aqui números inteiros então primeira coisa que eu falo sobre números inteiros é que não há um limite claro e que um, eu posso falar se assim que o é usado como separador de milhar o underline isso quer dizer o quê se eu coloco assim, mil vou pedir para avaliar ele fica só mil mas se eu coloco que eu, eu acho que quando salva e depois recarrega ele coloca já o underline ali certo? então um, underline 000 é mil número de ponto flutuante claro, aqui ah, esse caso aqui, isso não é um número de ponto flutuante. Então, isso que eu ia falar sobre refatoração. Eu vou mover para cima, mover para cima. Joia. Esse aqui, eu vou, cadê, onde é que aparece aqui? Mover para cima, mover para cima. Isso que eu estou chamando de refatorar, no sentido de organizar de outra forma. Então é números binários, base 2, podem ser escritos, começando com zero B. Esse aqui é o zero B. É, aí é melhor colocar aqui, porque esse aqui é o é um número octal. Então, por exemplo, deixa eu avaliar isso aqui. Isso aqui vai dar 8 exatamente. Então, vou escrever um markdown aqui: Números octais, base 8, podem ser escritos como é passando com 0O que é hexadecimal mesmo? Já esqueci. Será que é 0f? Vou tentar isso aqui. Pela sintaxe 0x, é isso. Então, posso simplesmente copiar isso aqui. Números hexadecimais. Base 16 podem ser escritos começando com 0x. E claro, 010 é um número feio, né? O mais bonito é café. Café em hexadecimal é 51966. Para quem não sabe o que é hexadecimal, é... são números que são escritos com todos os caracteres, Todo... todos os dígitos entre 0 e 9, mais A, B, C, D e, e... F. então números de ponto flutuante. É, eu acho que é, esse aqui, ó, acabei de, de fazendo lá, que assim na, na hora da aula a gente não não refatora. Então esse aqui já tem um número octal ali, já posso tirar. Esse aqui é novamente um número de ponto flutuante. E aí eu posso escrever o um comentário que números de ponto flutuante podem ter um expoente. O número depois do E. Depois do E. Nesse caso aqui tem esse exemplo. Isso aqui vai dar 100. E esse aqui, por exemplo, se eu colocar 0, ponto qualquer coisa, elevado a 23, provavelmente ele não vai conseguir. Ah, não, ele só corrige que ele, ele não quer um número entre 0. Será que ele quer um número entre. 0 e 9 um, é, quando é um número muito grande ele faz assim quando é um número menor ele faz assim se for 10 então, ele tem as regras para decidir quando não, 10 né? não é legal 2 8, 6 então esse E10 quer dizer é esse número multiplicado por 10 elevado a 2 mas eu vou colocar o 07 aqui, porque eu acho que vai ficar legal como exemplo. Isso. Então, cadeia de caracteres, strings aqui, entre aspas, valores lógicos, booleanos, true, false. E o true, isso aqui eu acho que é importante, dizer que o true é a mesma coisa que true, porque aí... Acho que antes de falar de valores lógicos, é interessante falar de átomos. Acabei falando depois. Deixa eu ver se, onde é que estão aqui os átomos. Não, não estão aqui os átomos. Então, os átomos são meio que valores constantes. Você só tem os dois pontos e um identificador ele é avaliado para si próprio. Então, pode ser, por exemplo, idade, pode ser, por exemplo, peso. Você avalia o resultado, ele próprio. Exceto quando é o... quando é esse... ou esse aqui. É um desses dois, aí ele, quando ele é avaliado, ele mostra um, de um jeito especial. Quando você pergunta se dois pontos true é igual a true, ele diz que é true. É, eu acho que é melhor, nesse caso aqui, eu perguntar para ele: dois pontos false é igual a false. True. Então os valores lógicos eu já tinha falado, ah, melhor separar em caixinhas diferentes, né? True e false. Falando aqui de operadores, isso aqui eu acabei é, falando anteriormente. Não precisa, isso aqui é um átomo, falei antes. E aqui funções, funções da Erlang podem ser utilizadas em Alixir. Um, eu acho que é interessante falar aqui que... Deixa eu comentar aqui. Dependendo... É, como é que faz mesmo? Acho que é assim. Da versão do Livebook, você pode a ah, ajuda das funções tanto de Elixir quanto de Erlang eu acho fantástico eu coloco ah, aí faltou dizer faltou dizer aqui como? Passando o mouse em cima do nome do módulo ou da função. Ajuda, é, não é só das funções, dos módulos e das funções. Aí aqui ó eu posso fazer o um asterisco para deixar em negrito, deixa eu ver se vai dar certo. Interessante, eu acho que não é assim. Estou meio desatualizado aqui no Markdown. Funções de Erlang podem ser utilizadas em Elixir. É, faltou um... Funções em Elixir. Os nomes de funções em Elixir contém módulo nome da função e aridade, por exemplo, uh, string.appcase barra 1, isso aqui, como é que eu coloco o código mesmo em Esqueci, como é que foi? em negrito. Ok, isso aqui são, é um livebook que só faz sentido dentro do contexto da minha aula. Aqui, eu consigo passar o mouse em cima. Pronto, era isso aqui. E criando suas próprias funções, está tudo certo aqui. Funções anônimas, é, eu acho que aqui antes de falar de funções anônimas, eu vou chamar aqui notação capture comercial. Posso salvar isso aqui. E eu vou deixar na descrição deste vídeo, deixa eu salvar de novo. Vou deixar na descrição deste vídeo o link para o GIST contendo este Livebook aqui. Um abraço a todos e a todas, até a próxima.